Você provavelmente já se apaixonou por alguém e não foi correspondida. Ou foi correspondida, mas seu relacionamento chegou ao fim. Ou até mesmo se casou com o um homem da sua vida, mas agora seu relacionamento está frio e você não sabe mais o que fazer para ele te amar como no começo. Você vai achar que eu sou totalmente louca, mas eu estou prestes a te contar algo que vai mudar completamente a sua forma de pensar. 100% das mulheres erram quando pensam que uma pessoa é conquistada pela sua aparência. E simplesmente não sabem que a melhor maneira de se conquistar alguém é usando a conversa. 95% é a conversa a responsável por definir se ele vai te amar ou não. E apenas 5% é através da sua beleza física. Meu nome é Thais e eu vou te contar agora o segredo por trás do jogo da conquista um segredo completamente ignorado pelas mulheres e totalmente desconhecido por todos os homens, esse método desperta uma sensação viciante na cabeça de qualquer um. No exato momento que essas frases secretas deixarem a sua boca e chegarem aos ouvidos de um homem, um processo químico se desencadeará dentro dele. Ele vai desejá-la, querer e precisar de você tão intensamente, que não será capaz de se interessar por mais ninguém além de você. Na verdade, o que você precisa fazer é o seguinte. Ouça o que eu tenho para dizer até o final. Em seguida, escolha um homem, absolutamente qualquer um. Até mesmo um homem que atualmente você esteja namorando ou tenha rejeitado você no passado. Não importa. Sussui as frases da conquista no seu ouvido e veja como o desejo vai intensificar nos olhos dele. Veja o rosto dele brilhar de amor e perceba a sensação corporal na sua mais pura forma de atração, mas somente por você. Não importa se você estava solteira durante todo esse tempo, porque essas frases secretas irão se transformar em uma obsessão mental, para todos os homens que estão ao seu redor, até começarem a fazer fila para pedir para sair com você. Você ainda pode usar essas frases secretas se seu marido ou namorado for aquele frio e sem emoção. E observe como ele instintivamente sentirá um amor e desejo incondicional por você, que poderia te beijar um milhão de vezes e ainda assim não ficaria satisfeito. Você pode até usar isso com o seu ex-namorado desinteressado e construir uma ligação emocional Fazer com que ele faça o que for preciso para voltar com você. E você ainda pode usar essa tática com aquele cara que tem fobia de compromisso. E ele ficará tão cego de amor que vai ficar ansioso para levá la ao altar. E ser seu para sempre. Tá bom. Eu sei que isso parece ridículo e até mesmo inacreditável. Mas não se atreva a duvidar disso. Nem mesmo por um único segundo. Eu mesma duvidaria se não tivesse aplicado isso na minha vida e visto centenas de mulheres aplicando. Essas exatas mesmas técnicas, conseguindo construir duradouros relacionamentos. Antes de continuar, eu quero te contar uma história de como eu cheguei nesse método. Há alguns anos, eu trabalhei como assistente de um treinador de hipnose. E não podia acreditar, com meus próprios olhos, quando vi os treinadores com uma simples frase transformar uma pessoa gravemente deprimida, que não sentia alegria por nada, em uma pessoa que não conseguia parar de sorrir. Alguns especialistas batizaram de frase do gatilho da emoção. Chocada e perplexa com o que eu via, eu literalmente perturbava os treinadores para me explicar a psicologia por trás daquelas frases. Ele contava que essas frases foram cuidadosamente pesquisadas e desenvolvidas por muitos anos de estudo. E funciona tão bem porque elas agem profundamente na produção de emoção e parte do cérebro humano reage pelo estímulo emotivo que você queira provocar em alguma outra pessoa. Emoções como euforia, alegria, prazer, otimismo e até mesmo amor, atração e desejo. Sentindo-me obcecada e excitada com o poder dessas palavras, eu comecei a usar esse recurso para o mal. Fui a uma festa com uma amiga minha linda, loura, alta, chamava atenção pela sua beleza física e eu confesso que eu tinha um pouquinho de inveja dela. Na verdade, eu me sentia um patinho feio ao lado dela. Estávamos pegando bebida quando um homem muito atraente se aproximou da minha amiga e começou a conversar. Vendo isso, eu fiquei um pouquinho com ciúmes. Deixei escapar sem querer uma frase misteriosa que eu tinha aprendido. No momento em que minhas palavras chegaram nos ouvidos daquele homem, ele voltou sua atenção para mim, literalmente. O cara começou a implorar para falar comigo. Fiquei sem ação e apenas dei meu número de telefone para ele e mais tarde naquela noite ele mandou uma mensagem dizendo Você é a mulher mais tentadora que eu já vi. Eu adoraria conhecer você melhor. Eu fiquei chocada e não acreditava no que tinha acontecido. Eu estava tão deslumbrada com aquilo que quis me aprofundar ainda mais na minha investigação e descobrir que frases eram aquelas que criavam essa sensação de euforia no cérebro humano, exatamente como uma droga. Uma vez que o homem atinge esse estado de euforia, o cérebro libera uma intensa sensação de prazer e uma reação química percorre todo o seu corpo que o faz sentir conectado, viciado e completamente apaixonada por qualquer mulher. Nessa fase eu estava desesperada, louca para conhecer o poder de cada frase dessa técnica e passei três anos completos de aprendizagem, pesquisa e atenção nos pequenos detalhes. Finalmente, depois de todo o trabalho que tive, eu criei um guia completo de frases e comecei a chamá-lo de Frases da Conquista por causa da rapidez com que elas faziam qualquer homem ficar aos seus pés. Dentro de pouco tempo, eu me transformei em uma fonte de extrema inveja e ciúme dos meus círculos de amigas. As pessoas não conseguiam entender o porquê todos os homens ficavam loucamente atraídos e apaixonados por mim, repentinamente. Os homens me perseguiam como um gato com fome persegue um rato, e todo mundo ficou louco querendo saber o meu segredo. A notícia se espalhou e todas as minhas amigas, amigas de amigas e até mesmo mulheres que não conhecia começaram a me chamar com mensagem de textos, e-mail, whatsapp, nas redes sociais de todas as formas. E até mesmo aparecendo na minha porta, contando todos os problemas de relacionamentos e pedindo para eu compartilhar o meu grande segredo. Sentindo-me pressionada por toda essa atenção repentina, compartilhei algumas frases de conquista com algumas mulheres. Eu tinha uma amiga de 47 anos, mãe de três filhos. Essa amiga se sentia tão estranha e feia que ninguém queria sair com ela. Ela estava entrando num estado de depressão por causa disso. Dei para ela o que eu chamo de frase do entusiasmo. E minha amiga estava completamente perplexa e chocada, porque pela primeira vez na sua vida, um homem disse que ela era incrivelmente sexy e inteligente e que sentiu que ela era sua alma gêmea. Compartilhei o que eu chamo de frases de atração hipnótica com outra amiga cujo namorado estava à beira de deixá-la. Mas no momento em que ela disse essa frase, esse mesmo homem se aconchegou ao lado dela no sofá, segurou inocentemente nos braços dela e sussurrou Eu tenho muita sorte de ter você na minha vida. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu realmente te amo muito e nunca quero deixar você. Compartilhei o que eu chamo de frase do amor incondicional com outra amiga que queria desesperadamente seu ex de volta. No momento em que essa amiga usou seu ex que estava com medo e hesitando em responder seus telefonemas, de repente a convidou para jantar, dizendo que queria dar outra chance para o relacionamento. Então houve o caso mais interessante. Uma amiga cujo namorado de 6 anos a surpreendeu dizendo Eu acho que nunca vou me casar com você e é melhor você começar a sair com outras pessoas. Dei a ela a frase do único amor e, de repente, o namorado dela disse que desejava acordar ao lado dela e do seu belo rosto todos os dias e que não podia viver sem ela e já começar a organizar o casamento. Nesse ponto, eu tinha ajudado mais de 200 mulheres e tinha uma lista enorme de mulheres que esperavam pelo meu treinamento pessoal. Mas em vez de ficar feliz, eu me sentia triste, miserável e um pouco deprimida. Agora você vê, eu estava tão ocupada que não conseguia ajudar todas as mulheres que vieram até mim. Mesmo que eu quisesse muito, isso me deixou triste. Encontrei uma amiga e depois que contei algumas histórias para ela, ela me deu uma ideia que achei estranha no início. Ela disse, Por que você não documenta essas frases e transforma isso num livro online? Dessa forma você seria capaz de ajudar muito mais mulheres e liberar mais tempo da sua vida. Eu concordei de início, mas depois tivemos uma discussão desagradável sobre esse assunto. Vou lhe contar toda essa história daqui a um minuto. Mas antes disso, já que você está aqui, você tem uma rara oportunidade de ter acesso completo ao guia Frases da Conquista como um livro online. Honestamente, nunca houve um livro feito assim, porque não importa se você tem 20, 40 ou até 80 anos de idade. Não importa se você é alta, baixa, gorda ou magra. Não importa se você é casada, solteira ou esteja passando por um daqueles relacionamentos cheios de altos e baixos. Porque essas frases funcionam para todos e para todas as situações de namoro ou relacionamento. E é tão estranhamente fácil que você nem sequer terá trabalho para colocar em ação. Na verdade, o único trabalho que você terá será dizer essas frases, quase mágicas, para um homem, seja cara a cara, por telefone ou por mensagem de texto. E em seguida, sentar e assistir, a boca dele encher de água e seu coração derretendo a forma mais pura de amor por você e somente por você. Veja uma pequena amostra de que você está prestes a descobrir. Você conhece a frase da atração perpétua? Isso gera emoções no homem e ele vai espontaneamente dizer-lhe como você é carinhosa, sua alma gêmea e o maior sonho da vida dele terá se tornado em realidade. Ele vai sentir um amor incondicional e sem fim por você. Ele vai implorar para ficar com você por perto o tempo todo. Descubra a frase da conquista super eficiente.